meninas, é assim, eu espero que vocês estejam bem, porque eu me sinto melhor, mas ainda este tempo está todo feio um, é assim, eu hoje vim fazer uma maquilhagem, uma maquilhagem especial para a Gisela a Gisela, a Gisela e Silva acho que vocês conhecem uma rapariga do facebook e ela tem falado comigo então ela me pediu que é para fazer uma maquilhagem, eu ontem fiz uma maquilhagem, mas eu não gravei o vídeo fiz uma maquilhagem e eu postei umas umas fotos no facebook, no meu blog, então ela pediu-me, pediu-me muito que é para fazer o... a maquiagem, então eu disse que está bem, eu prometi a ela, então esta maquiagem é especialmente para ela, eu vou fazer para ela e para as outras das meninas também que vêm o meu, o meu canal. Bem, eu vou começar, a, vou começar a primeiro. Desculpem, a vos dizer os produtos que eu utilizei no rosto. Eu utilizei este Queen aqui. Como vocês podem ver, eu estou a adorá-lo. Eu já comecei a usar o uh, um mês passado. É muito bom, hidrata bem a pele e também uh, cobri bem as manchas. Depois, eu utilizei também ainda esta base aqui da Mary Kay, que já está mesmo no fim. Eu utilizei esta paleta de 15 corretoras, este aqui, e depois ainda eu estou a utilizar aqui este verniz uh, da Andrea, eu vou-vos mostrar, ele é este aqui, e ele é o um, é um número 59, um, aqui está a dizer que é o número 59, mas aqui está a dizer que é o, que é o 111. Eu só quero ver se isso foca para vocês. Então vamos lá começar com a maquiagem. Eu vou primeiro aplicar o primer na minha pálpebra toda. E depois ainda hoje eu recebi uns produtos. Ah, recebi uns produtos da Oriflame e da loja da Janina. São os pincéis e a minha cola, que eu queria tanto. Por isso mesmo que hoje resolvi fazer, uh, aplicar as pestanas com esta maquiagem. Vamos lá ver, é o primeiro vídeo das, das pestanas falsas. Vamos lá ver como é, que, como é que isso ocorre com o decorrer do vídeo. Bem, vamos lá. Eu já apliquei o primer, eu vou aplicar aqui uma sombra da paleta 120 cores. Eu vou-vos mostrar aqui eu vou aplicar este rosa aqui este cor aqui, este rosa e depois vou aplicar este roxo e depois este roxo aqui bem, vamos lá começar que é para o vídeo não ficar grande eu primeiro vou começar a aplicar aquele rosa que eu vos mostrei primeiro na minha pau bebê móvel dando batidinhas Não precisam aplicar muito. Ele fica assim. Bem, agora eu vou pegar aqui no pincel, este pincel aqui. Este pincel aqui é da Replicada Sigma, que eu também estou a adorá-lo. Eu vou aplicar aquele primeiro roxo que eu vos mostrei. Vou aplicar só no meu canto, no canto do do côncavo aqui assim podem ver ele fica assim bem, depois ainda com outro roxo eu vou vir com, este, com o último roxo que eu vos mostrei eu vou aplicar por cima deste primeiro roxo aqui assim, no mesmo canto do côncavo E depois isso já começa aqui a cair, Não vocês sabem como é que é as sombras assim. Depois eu vou pegar aqui no pincel, é um pincel da Eva Rochero e é para esfumar, eu vou esfumar esta, esta sombra toda aqui no meu côncavo. E depois com o mesmo roxo a gente vai esfumar, fazer aquele, marcar o côncavo, se, se você em casa não tiver aquela a paleta de 120 cores, desde que você tenha uma paleta com muitas cores, escolhe o um roxo e vai fazendo, que fica muito bonito. E eu vou subir um bocado aqui no osso do Conca, como vocês estão a ver, abaixo de minhas sobrancelhas. E vou fechar aqui. Ele fica assim. Bem, agora com aquele mesmo pincel, um, que eu apliquei o primeiro roxo. Este aqui, o da réplica de Sigma. Eu vou vir com aquele último roxo e eu vou aplicar aqui. No canto do meu olho, eu só quero mesmo no canto, aqui assim, desculpem lá esse barulho se vocês ouvirem no vídeo, é que a minha janela é mesmo quase aqui o da porta para sair para lá embaixo, desculpem esse barulho se aparecer no vídeo, mesmo, bem como vocês estão a ver... Agora eu vou pegar aqui no pincel da Von com preto e eu não quero que ele fique muito, eu vou aplicar aqui assim, aqui assim no côncavo. Vou fazer aqui um vezinho, que eu não quero que fique muito preto, que eu depois vou esfumar. Eu adorei muito fazer esta maquiagem Ficou muito bonito Eu como já tinha feito ontem Mas as vezes ela Ele não gostou muito Ele pediu que é para fazer então eu vou fazer Quantas nossas amigas Nossas amigas Nos pedem assim qualquer coisa que é para a gente fazer E nós temos de fazer Isso é até é muito bom Bem eu agora vou esfumar Aquele preto no meio do côncavo aqui assim na marca mesmo na dobra do nosso olho que eu quero fica um degradê muito lindo Eu vou ter essa maquiagem é muito bonita, até mesmo dá para sair à noite, que é para ir para a discoteca, para aquelas pessoas que vão à discoteca. Depois eu vou pegar num lápis, é, um lápis aqui da, da Von e eu vou fazer aquele pesco aqui na minha linha d'água. Fica assim, bem agora eu vou pegar aqui num pincel, muito lindo, que eu vou iluminar aqui o osso debaixo da de minha sobrancelha, que é para iluminar e não podemos esquecer. ela fica assim como vocês podem ver bem agora para delinear eu vou utilizar este delineador aqui em gel eu recebi ontem os produtos já fiz um vídeo a dizer do, do delineador se vocês quiserem vão no meu canal ou eu vou deixar o um link que é para vocês verem eu vou aplicar. Eu... Já utilizei o delineador, bem agora vou pegar aqui numa máscara, esta máscara aqui e vou aplicar as minhas pestanas, que eu depois vou pôr as outras pestanas falsas, vamos lá ver como é que isso corre. É a primeira vez que eu vou utilizar pestanas falsas, por isso se correr bem vou ficar muito feliz mesmo. Bem, eu vou utilizar aqui estas pestanas, estas aqui, eu vou cortar ao meio, que elas são muito grandes, mesmo, e eu vou cortá-los ao meio, que é para não, não ficarem assim muito grandes, eu não gosto de pestanas muito grandes. Então eu vou cortar aqui ao meio, deixa eu só pegar aqui uma tesoura, que eu acho que é aqui, não sei, vamos ver eu estou um pouco nervosa que eu nunca nunca utilizei pistanas falsas vamos lá ver como é que isso ocorre final é a primeira, minha primeira vez que utilizo pistanas falsas eu vou utilizar esta cola aqui esta cola aqui chegou hoje, eu depois vou fazer um vídeo explicar sobre ela, vou utilizar aqui um bocado. Ops. Eu utilizei nas falsas, por isso, espero que vocês gostem. Mesmo. Vou tentar aplicar aqui com a pinça ou com o dedo mesmo. Como é que fica isto? Vamos ver... Bem, as pestanas ficaram assim, eu não sei o que é que vocês o que é que vocês acham, não sei, é a primeira vez que eu utilizo pestanas falsas e eu não sei se está bom, se não está, vocês dizem se está bom ou não, que é para vocês ensinarem me a fazer essas coisas, eu não sei, vamos ver como é que isso Vai correr com andar é de tempo. É assim as pestanas, como vocês estão a ver. a maquilhagem ficou assim eu não sei se apliquei bem as pestanas falsas depois vocês dizem alguma coisa mas eu adorei as pestanas são muito lindas bem eu ainda não acabei a minha maquilhagem eu vou só aplicar aqui um bronzer ah, onde é que ela é está? o bronzer? eu acho que tinha o aqui O bronzer não está aqui. Eu tinha posto aqui há um bocado. Bem, eu vou aplicar aqui este pó. Não vou aplicar muito. Eu não sei, eu estou-me sentir um pouco estranha com pestanas falsas mas vou me habituando quando há muito tempo depois eu vou aplicar o blush depois eu vou aplicar aqui um batom este batom aqui da VON que vocês todas já conhecem Vocês me desculpem, mas eu estou a me sentir mesmo estranha com as pestanas falsas, a sério. Mas eu estou a adorá-lo. Está um pouco diferente. Eu nunca, nunca utilizei pestanas falsas. A maquiagem fica assim. Eu utilizei os produtos, foram da Avon. Alguns foram da Avon. Os outros foram da, da, da Merikeye. A paleta de 120 cores também, ah, espero muito que vocês gostem, eu vou fazer um, um vídeo de a um instante ou mesmo amanhã, um vídeo de recibos que eu que chegaram hoje à minha casa, ah, são coisas, produtos, são maquiagens, são um, um produto acho que é do rosto, que é para a gente lavar o nosso rosto. Espero que vocês gostem mesmo, eu estou a adorar, eu acho que a matéria ficou muito linda <risos> e também espero que, uh, que a Gisele goste e mais uma vez Gisele, não <risos> sou para tu veres, uh, este vídeo eu acho especial porque eu nunca tinha usado pestanas falsas e eu hoje utilizei especialmente no teu vídeo que tu me pediste, é, fica assim. Espero que tu gostes uh, da maquilhagem, e sim, e eu não sei se eu apliquei bem as pestanas, depois vocês dizem alguma coisa, se está mal ou se não está, e por favor ensinem-me como, é como é que se aplica as pestanas falsas, eu não sei mesmo, também ainda sou mesmo a primeira novata a aplicar pestanas falsas, mas eu quando era o tempo eu vou chegar lá. Então é assim, eu tenho de ir e tenho ainda algumas coisas para fazer. Uh, muitos beijinhos para vocês, um bom fim de semana, que já é sexta-feira, boa, uh, e até amanhã e até um dia desses. Tchau!